Agora que a gente sabe como representar um número no formato no formato 3E, sabendo que ele é um número, ele é uma, ele tem uma representação com um número fixo de bits mais em ponto flutuante, a gente pode falar dos erros que advêm uh, dos possíveis erros que advêm da representação binária com ponto flutuante e número fixo de dígitos, OK? Uh, isso, isso são erros que vão aparecer no programa, são erros que não, que não tem como a gente eliminar totalmente, okay? mas existem maneiras de minimizar esses erros e eu vou falar rapidamente sobre as possibilidades aqui. Primeiro, a primeira fonte de erro, por causa do modo como a representação é feita dentro de um computador binário, com número fixo de bits, é que a gente vai ter números que não têm representação exata em base 2 com um número finito de bits. Por exemplo, o mais clássico disso é o número 0.1 em base 10. Se a gente pegar 0.1 e escrever em base 2, o que nós vamos ter é um, é um número representado em binário com um número infinito de bits. Até... Se a gente for olhar, esse cara, esse, esse, essa representação ela vai me dar uma dízima infinita, onde o, o, o, a periodicidade da, da dízima, né, a parte periódica da dízima, está tá dentro dessas caixinhas vermelhas aqui. Para escrever então, números como 0.1 e vários outros, a gente precisaria de um número infinito de bits, só que a gente não tem um número infinito de bits. Qual que é? Qual que é a única solução possível? É a gente pegar a mantissa. Lembrar que em 32 bits a gente pega só 23, 23 bits, tá? Então são esses 23 bits aqui. A gente tem, a gente tem é, na representação, né, a gente descarta o primeiro 1. Um. E se a gente pegar isso daí, descartar o primeiro 1? Um, ou oh, não precisa nesse caso descartar, né? mas se a gente pegar esse número aqui, lembrando que é 1.001, e converter esse cara de volta para a base 10, a gente obtém 0.0999999, blá blá blá blá, esse número. esse número aqui é um pouco menor do que 0.1. Isso é um problema, isso é um problema sério, porque uma vez, vá lá, agora imagina que você está somando, Zero, que você está somando 0.1 várias vezes, tá? esse, essa diferença vai se acumular ao longo da sua soma. E isso, esse tipo de erro que a, gente, que a gente vai ter aqui vai ser um erro que a gente chama de round off ou de arredondamento. Ok? Quando, toda vez que você tem uma interação, um laço com muitas iterações, ou você tem várias somas, não precisa nem ser num laço, mas em laços a coisa é muito mais pronunciada, obviamente, pelo número de operações que você faz, esses erros de round off, de round off sempre vão se acumular. Então, você nunca pode confiar 100%, dizer que é no, no seu resultado numérico, no sentido de que, ah, meu resultado numérico é exato. Não, ele já não vai ser exato porque você não tem um número, um número infinito de bits para representar o seu número. Isso vai implicar num erro de arredondamento. Okay? Nota que erro de arredondamento não é, obviamente, a mesma coisa que erro de truncamento que a gente vai falar mais para frente, em outra videoaula. Qual que é a solução parcial, pelo menos para isso daí? Né? Não tem uma solução definitiva, mas a solução parcial para isso daqui é usar a precisão dupla ou quádrupla. Tem uma outra solução que é você fazer todos os seus, todas as suas somas com inteiros e, e depois dividir por 10 a menos, não sei quanto. Mas é... Isso é, é, é muito complicado. Na prática, as pessoas partem para usar números com, com precisão maior, precisão dupla ou precisão quádrupla. O ideal é, sempre, sempre que você for fazer um cálculo para obter um resultado, sempre não, né? quase sempre. Tem, tem algoritmos que não necessitam disso. Mas, na maioria dos algoritmos, você, para obter uma, uma, uma solução minimamente confiável, é bom você não usar precisão simples. Usa sempre precisão dupla, que é o real 8, que a gente que a gente tinha falado, pra, que a gente falou lá na parte de Fortran. Não usem o real sem, sem um argumento ou real 4. Usem sempre o real 8 ou se precisarem muito real 16. Outro, outra fonte de erro é que a gente viu que existe um, um valor mínimo do mínimo do mínimo para ser representado na mantissa tá é, a gente viu lá na, na numa das aulas de, de Fortran 90 né é, eu mostrei para vocês uma função intrínseca que é a tiny aí tá? a tiny ela nos dava o menor real no caso positivo que podia ser representado sim e lembra que eu peguei esse número, dividi por 2 e obtinha, de qualquer modo, um resultado diferente de zero. Qual que, é a ideia, qual que é a essência do menor real representável? No caso, é o menor real representável dentro da, é, da, da especificação I3E, que a gente chama de normalizada. tá certo? Dá para armazenar números menores do que o menor dentro da representação normalizada, que é aquela em que você move o seu ponto, o seu ponto decimal para depois do, do, do primeiro número não nulo, primeiro dígito não nulo, e descarta aquele aquele aquele dígito não nulo porque ele sempre vai ser um. Dá para representar um número um número desse? Dá, tá? É, o problema é que por que que dá? Okay? Porque, em princípio, se a gente não tivesse um jeito de, de representar um número, um número que não fosse, não fosse normalizado na representação, a gente deveria ter zero, isso geraria erros né, de divisão por zero muito facilmente. Okay? Então, a I3E veio com esse padrão de números que são menores do que o menor número normalizado, tá? E eles são chamados números denormais. Não são números anormais, são números denormais. Okay? São números que são uh, menores, do que o, menores do que o menor número normalizado e eles são representados de uma maneira um pouco diferente. Tá? Qual que é o problema de você usar números muito pequenos aqui? Menores do que o menor número normalizado. Você, você primeiro vai perder precisão no seu cálculo. Tá? porque agora a gente vai ver como é que se representa, mas você vai ter um número que vai ser menor do que o menor número uh, normalizável, você vai perder precisão, e para processar esses números, uh, leva pelo menos 100, 100 vezes mais tempo do que para processar os números normalizados. Depende de implementações específicas de hardware ou de software do sistema operacional para poder lidar com esse tipo de números. Então é bom sempre você ver se você, tá, se você vai acabar lidando com números menores do que uh, o menor número normalizado. Se não, você passa para a precisão dupla ou quadrupla. Okay? Uma precisão mais alta, pelo menos. Como é que a gente representa números denormais? Como é que o computador sabe que eu estou representando um número denormal? Lembra dos valores especiais da, do expoente? Entra aqui. Né? Para números denormais, a gente vai ter um expoente polarizado que é zero. Tá? E se, F, se esse expoente polarizado for zero e a mantissa tiver bits diferentes de zero, o processador sabe que a gente está tratando com, com um, número de, um número denormal. Vai levar mais tempo, mas ele sabe que a gente está tratando com um número que não deve ser tratado né, na, na conversão para a base 10, por exemplo, como um número, uh, um número comum. Okay? O menor, lembra que o, o menor positivo normalizado que eu, que eu posso representar é como? É zero, pra, com sinal. Depois, 1 um no expoente, que dá 2 elevado a menos 126, quando você, né, quando você subtrai o 127 para despolarizar e 1, um, né? todos os bits 0 aqui na mantissa e só o último bit comum. Esse número aqui ainda tem, não tem perda de precisão. Tá? E a do, esse, esse número aqui é 2 a menos 23 e a gente tem então um número da ordem de 10 a menos 38 aqui. O maior positivo de normal que eu posso Representar, vai ter zero para o bit do sinal, zero no expoente, que vai, vai, vai ser 2 a menos 127, e todos os bits da mantissa iguais a 1. Isso me dá 1 menos 2, vezes, vezes, é, 2 elevado a menos 23, isso daqui me dá um número um pouquinho menor do que o meu outro número lá, é, menor, o menor positivo normal. Por outro lado, o menor positivo denormal que eu posso representar é zero no sinal, zero no expoente e todos os bits iguais a zero e o último bit aqui, como 1. Um, okay? Então, isso daqui vai me dar um número da ordem de 10 a menos 45. Okay? Abaixo desse. para valores abaixo desse daqui, ou seja, se, você, se, se, esse, se esse bit não for 1, um, o número é zero. Lembra que a representação de zero era justamente né, sinal igual a zero, expoente igual a zero, mantissa igual a zero. Ou seja, mesmo quando o expoente é zero, se a mantissa é toda zero, o, número, o processador sabe tratar o um número sem grandes problemas. Okay? E aí a gente ganha mais uma linha na nossa tabela de, de, de casos especiais né, para valores reservados do expoente polarizado, onde agora o sinal pode ser 0 ou 1, um, todos, do do, do, do, todos os bits do expoente são zero e a mantissa tem, é, tem dígitos não zero. Aí isso aqui é um número denormal e o processador vai ter que tratar, vai ter que lidar com esse número de uma maneira um pouco diferente. Okay? O último erro que, que advém do fato que a gente tem um número finito de bits para é, representar um número são os erros que a gente chama de overflow e underflow. O que é o overflow? O overflow é quando a gente tenta representar um número maior do que o maior número normalizado possível dentro né, do número de bits disponíveis. Então, isso aí vai gerar um erro no seu... Isso vai gerar um erro no seu... É, no seu carro. Não é infinito. Simplesmente é um número maior do que o que é possível de ser representado. Por outro lado você tem também o erro de underflow. E o que, que é o erro de underflow? É você tentar representar um número menor do que o menor de normal possível dentro desse número de bits disponíveis. O erro de underflow em geral vai ser gerar um número que é igual a zero. E aí você vai ter todos aqueles erros de divisão por zero, às vezes uma indefinição, né? você vai ter um resultado errado da sua multiplicação. A única solução para esses caras aí é você, se você está tendo erros de overflow e de underflow, ou se você já está lidando com números menores do que o menor número uh, normalizado, você tem que partir para uma precisão, uma precisão uh, mais alta tá para suas variáveis não tem jeito então a gente termina essa essa videoaula por aqui é uma videoaula um pouco mais longa mas enfim né na e agora nós já começamos a ver fontes de erro nos nossos cálculos no próximo na próxima videoaula a gente vai ver outras fontes de erro mas que agora não tem a ver com uh, representação em binário ok